Fruto da nossa pressão, da nossa manifestação e da nossa cobrança, representantes do BNDES se reuniu com diretores do Sindicato dos Metalúrgicos, na data de hoje, aqui no Rio de Janeiro. Cobramos o BNDES, que é um banco público, que é do Governo Federal, para que intervenha de fato na situação da Avebras. Não só para resolver a recuperação judicial, mas principalmente para ter o pagamento do salário dos trabalhadores que estão há sete meses sem receberem os seus vencimentos. O Sindicato dos Metalúrgicos e os trabalhadores da Vibras vamos seguir fazendo manifestações cotidianas até que essa situação seja resolvida. Nesta reunião, nós cobramos também a posição do banco em relação a Avibraz estar dizendo que está procurando um novo investidor. Ou seja, está se colocando à venda. E o banco tem que se posicionar em relação a esse tema. Assim como nós cobramos a Avibras seja estatizada e cobramos para que isso chegue até a o Mercadante, que é o presidente do BNDS e que também chegue ao presidente Lula, para que se reúna com o sindicato, resolva o problema dos trabalhadores da Avibras. E nós vamos seguir a nossa campanha pela estatização da Avibras sob o controle dos trabalhadores.